Semana lucrativa número 29, um espaço onde nós comentamos os eventos macroeconómicos que foram impactando os nossos portfólios ao longo da semana e também, claro, os resultados trimestrais e anuais das empresas. Por isso, esta semana é uma semana preenchidíssima de resultados. Sem mais demoras, vamos lá ver quais foram. Todos os dias, os mercados chovem e deixam. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma.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 Esta foi uma semana mais calminha do ponto de vista dos grandes eventos macroeconómicos, tivemos apenas aqui o crédito à habitação, ou notícias, que o crédito à habitação em Portugal subiu cerca de 5% este ano para os 901.6 milhões de euros por mês, ok? Estão a serem prestados 901.6 milhões de euros por mês aqui em Portugal para o crédito à habitação. Um número que é superior àquilo que era estimado em termos de volume bruto de empréstimos, mas inferior quando comparamos aqui, ou, ou uma diminuição do número de pessoas a quem foi concedido crédito, ok? O valor superior, mas o número de pessoas menor. No campo das aquisições e visões tivemos primeiras um vídeo a anunciar a aquisição da Five Nine por 14,7 bilhões de dólares, esta é uma empresa que, que está ligada aqui que melhora a performance dos operadores que estão em call center e, e é precisamente para isso que a Zoom quer, que é para as pessoas que trabalham em call center conseguirem trabalhar melhor a partir de casa e por isso é uma aquisição até bastante interessante para a Zoom. A Magda International também vai adquirir a Vewuner ambas as empresas são aqui produtoras de peças de automóveis e já o segmento de transportes e mercadorias da Uber vai adquirir a TransPlace por 2.25 bilhões de dólares para assim reforçar a sua a sua frota de caminhões para, uh, de entregas, ok? Esta foi uma semana interessante do ponto de vista das fusões e aquisições. Quanto a resultados trimestrais? Foi uma semana preenchidíssima, por isso, antes de partirmos sem mais demora daqui para as nossas, os nossos resultados, só te peço uma moeda de troca. Qual é? Que deixe aqui o teu mega like, que é para me dar aquela força, para me dar aquela energia para na próxima semana poder-te produzir igualmente uma semana lucrativa é excepcional, ok? Dá mesmo muito trabalho e tudo o que te peço em troca é o teu like para que assim consigamos continuar a produzir este conteúdo de valor, ok? Por isso vamos lá, então temos em primeiro lugar, começamos aqui no segmento dos mídias, empresas ligadas à internet e tudo mais, por isso temos AT&T com receitas trimestrais a aumentarem 7.6% face ao mesmo período do ano passado para os 44 bilhões de dólares, o lucro líquido também aumentou 25% face a 2020 para os 1.5 bilhões de dólares. Já por segmento, o Mobility aumentou receitas 10.4%, Consumer airline também 2.9%, Business Wireline já caiu 4%, mas a Warner Media aumentou 30.7% para 8.8 bilhões de dólares. E tem agora mais de 2.8 milhões de novos subscritores da HBO e da HBO Max também. E, para além disso, lembrar que a uh, AT&T vai fazer mais para a frente a sua spin-off, a spin-off aqui da Warner Media, do segmento dos media, que vai unir-se com a Discovery Channel. É uma spin-off para estarmos atentos, ok? Depois tivemos ainda neste campo a Verizon, a concorrente Verizon, a aumentar as receitas trimestrais em 10.9% para os 33.8 bilhões de dólares lucro por ação nos 1.37 dólares, um aumento de 16% e um recorde para a empresa, ok? Pois aqui do lado de Portugal tivemos a nós a reportar receitas trimestrais de 341 milhões de euros, um aumento de 6.2%, já a venda dos bilhetes veio nos 552 mil uh, bilhetes para o trimestre, que é um número interessante face àquilo que se tinha vivido o ano passado, quando todos os cinemas em Portugal pararam. Ok? Ainda assim, este valor está amplamente abaixo do, dos valores registrados em 2019, 75% abaixo dos bilhetes vendidos em 2019. Ainda aqui na conexão do, do mundo da internet, tivemos a Netgear com receitas trimestrais a aumentar em 10.3% face ao mesmo período do ano passado para os 309 milhões de dólares lucros aumentar três vezes para os 17.8 milhões de dólares e a empresa tem atualmente 46% de todo o mercado do Wi-Fi nos Estados Unidos e 61% do mercado de switches, dos, uh, os aparelhos que permitem ligar a internet por Wi-Fi para retalho nos Estados Unidos, 61% do mercado total, ok? Uma empresa interessante a seguir. Depois tivemos a VeriSign, a líder do, em termos de domínios da internet, com receitas trimestrais a aumentar em 4.8% para 329 milhões de dólares, já os lucros caíram 3% para 148 milhões de dólares. Acabou o trimestre ainda com 170.6 milhões de domínios .com e .net registados, o que é um aumento de 5.2% face ao mesmo período do ano passado. E se tu olhar num no, no longo, longo espectro de tempo, vais ver que todos trimestre a empresa tem adicionado cada vez mais domínios .com e .net. Passando agora aqui um bocadinho para a parte do streaming, tivemos a Netflix que falhou as estimativas dos analistas para a adição de novos subscritores, vieram nos 1.54 milhões, ok ainda assim é um, um, de, um crescimento de 8.4%, estão agora no total de 209 milhões de subscritores pagos pelo mundo todo. As receitas aumentaram 19,4% para os 7,3 bilhões de dólares e os lucros aumentaram 88% para 1,35 bilhões de dólares. Passando agora aqui para os social media, tivemos a Snap a apresentar receitas trimestrais de 982 milhões de dólares, que é um aumento de 116% face ao mesmo período do ano passado, okay? mais do que dobrou as receitas. Já os prejuízos vieram nos 152 milhões de dólares, o que ainda assim também é uma melhoria de 52%, face ao mesmo período do ano passado. O número de utilizadores ativos diariamente aumentou 23% para 55 milhões de utilizadores. O Twitter viu as receitas trimestrais aumentarem 74% para os 1.19 bilhões de dólares. Utilizadores ativos diariamente monetizáveis alcançam os 206 milhões de pessoas, o que é um aumento de 11% face ao ano passado. Já as receitas com publicidade têm vindo a aumentar também a bom ritmo, 76% internacionalmente okay? e para os 491 milhões de dólares e 98% de aumento nos Estados Unidos para 562 milhões de dólares. Passamos agora aqui para a componente mais tecnológica. Tivemos aqui nos processadores a Intel a reportar receitas trimestrais de 18.5 bilhões de dólares, um aumento de 2% face ao ano passado lucros por ação a subir 12% para terem atingido um, um, os 1.28 dólares, ok? Por segmento tivemos no Client Computing receitas a subir 6% para 10.1 bilhões de, de dólares, o que é um recorde para o trimestre, ok? Impulsionado aqui sobretudo pelas vendas com os computadores e com notebooks, etc., que têm vindo a ajudar aqui neste segmento do Client Computing. Data Center Group, no segmento Data Center Group tivemos receitas a cair 9% para 6.25 bilhões de dólares, o que já não é assim tão bom, ok? Depois tivemos a IBM a apresentar receitas trimestrais de 18.7 bilhões de dólares, um crescimento de 3%, com o segmento da cloud a subir 9% e os lucros a diminuir 3%. Passemos agora aqui ao setor da saúde. Tivemos a Johnson Johnson com receitas trimestrais a aumentar 27.1% para 23.3 bilhões de dólares, lucros por ação a vir 2.35 dólares, o que é um aumento de 72.8%. Bons números. Tivemos depois a Biogen com receitas trimestrais a cair 24.6% para os 2.8 bilhões de dólares, aqui a empresa está a atravessar dificuldades lucro por ação a vir nos 5.68 dólares, uma queda de 42% também face ao mesmo período do ano passado. Já o medicamento Aduka Helm, que, tem vindo a, a, a, que foi revelado no início do mês para o combate a, na diminuição aqui de, das placas que se formam a, em doentes com Alzheimer, tem vindo a apresentar resultados interessantes, apesar de toda a discussão à volta do medicamento, em apenas duas semanas, Tivemos aqui 2 milhões de dólares em receitas, ok? É algo a acompanhar porque ao longo dos próximos 5 anos prevê-se bilhões de receitas com este medicamento, ok? Depois tivemos a Intuitive Surgical, que é pioneira na, na medicina robótica assistida, por isso uma medicina, uma, um aparelhos para uh, operar de uma forma muito cirurgicamente minúscula, ok? É, é, e aí reportou receitas a, a subir 71% face ao ano passado para 1.46 bilhões de dólares, lucros nos 517 milhões de dólares, um aumento de 7 vezes face ao ano passado. Okay? Operações com recurso às máquinas da Vinci que, que permitem estas operações cirúrgicas muito, muito detalhadas, aumentaram 68% e a empresa enviou mais 328 destas máquinas, o que é um aumento de 84% passa às 178 máquinas que tinha enviado o ano passado, ok? Passamos agora aqui para o setor mais financeiro e temos a Blackstone com o melhor trimestre de sempre para a empresa em termos de, de apreciação de fundo, os ativos subestão gestão aumentaram um 28% para os 684 bilhões de dólares, é um recorde para a empresa, Receitas trimestrais também mais do que duplicaram, 110% para 2,5 bilhões de dólares, e um igual aumento dobrado. ok? Aconteceu também nos lucros que vieram nos 2,85 bilhões de dólares. O Banco BS apresentou aqui um lucro operacional praticamente inalterado face ao ano passado, apesar dos lucros terem aumentado cerca de 4% para os 2 bilhões de euros. Agora, tivemos também a Capital One, com receitas trimestrais aumentar 4% para os 7.4 bilhões de dólares lucros nos 3.4 bilhões de dólares o que compara com um prejuízo de um ano antes de 1 bilhão de dólar ok e para ainda temos aqui a American Express a American Express com receitas trimestrais aumentar 33% para os 10.2 bilhões de dólares e já o lucro aumentou <risos> admira-te 10 vezes para 2.28 bilhões de dólares, ok? E a Nasdaq, para fechar este ciclo das financeiras, a Nasdaq, que também é conhecida pelo índice Nasdaq e tudo mais, teve receitas trimestradas a aumentar 21% para os 846 milhões de dólares, lucros por ação aumentar 41% para os 2.05 dólares, o que são resultados que, claro está, foram impulsionados muito por todo o otimismo que se tem vindo a viver nos mercados financeiros, ultimamente, ok? E depois, dizer aqui que ainda vai fazer a spin-off da sua, a sua divisão de mercados privados chamada Nasdaq Private Market, que é um, um mercado onde operadores privados também negociam partes, participações em empresas privadas, é algo muito interessante, e vai fazer a sua spin-off, e esta iniciativa conta ainda com a participação dos bancos Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citi e CVB Financial Group. É algo a estarmos atentos também, ok? Passando agora aqui mais para o consumo mais, mais cíclico, temos a Autonation, a maior retailista de automóveis dos Estados Unidos, com receitas de trimestrais de 6.98 bilhões de dólares, um aumento de 54% face ao ano passado, um lucro de 384.9 milhões de dólares, o que é um aumento de 210% face ao ano passado, ok? Vendas de unidades comparáveis aumentaram 39% para as 157.386 viaturas. A Harley Davidson, conhecida pelas suas icónicas motas, receitas trimestrais a subir 77% para 1.5 bilhões de dólares, lucro nos 206 milhões de dólares, o que compara com o prejuízo que foi obtido ano passado, nos 92 milhões de dólares, ok? Por isso, bons números também aqui. Agora, aqui a Sleep Number, que é a grande fabricante de colchões, viu vendas aumentarem 69% face a 2020 para 484 milhões de dólares, lucro líquido havia nos 22.2 milhões de dólares, o que compara também com um prejuízo do ano anterior, nos 12.6 milhões de dólares. Passando aqui agora para a, para a indústria da aviação, tivemos a United Airlines com as capacidades de lugares, de lugares ocupados a, a cair 46% face a 2019, por isso a empresa ainda está, dois anos depois, a, a enfrentar grandes grandes dificuldades, ok? Por aquilo que nós sabemos que impactou toda a indústria da aviação. E receitas operacionais, apesar de tudo, subiram 270%, o que é bom, os 5,47 bilhões de dólares, com a empresa, no entanto, a continuar aqui a reportar alguns prejuízos operacionais, desta vez nos 270 milhões de dólares, ainda assim bem menor do que os 1,6 bilhões de dólares reportados um ano antes. A Southwest Airlines vai mais ou menos pelo mesmo caminho, embora as receitas tenham aumentado aqui cerca de 4 vezes, para os 4 bilhões de dólares face a 2020, por isso bons números aqui, o lucro líquido vem nos 348 milhões de dólares o que compara com o prejuízo de 915 milhões de dólares um ano antes okay? por isso nota-se aqui também alguma recuperação na indústria da aviação. Estivemos aqui, passando agora para os sapatinhos, para os nossos calçados, tivemos uh, Crocs, Crocs com receitas trimestrais a, um, a quase duplicar, a aumentar 93% para 641 milhões de dólares, o que é o um recorde absoluto para a empresa. Lucro líquido abrir aqui nos 319 milhões de dólares, um aumento de 5.6 vezes face a 2020, ok? vendas digitais aumentaram aumentar a 25%, por isso a empresa cresce em todos os níveis. Aqui a Skechers uh, tem também um recorde para a empresa em termos de receitas trimestrais, 1.66 bilhões de dólares, um aumento de 127% face ao mesmo período do ano anterior, okay? e um recorde também nos lucros por ação nos 88 cêntimos, o que contrasta com os prejuízos do ano anterior. Ok? Depois, passando aqui para a restauração, tivemos a Chipotle Mexican Grill, em cadeia de restaurantes conhecida pelos seus borritos, que, que tem aqui as receitas aumentar 39% para 1,89 bilhões de dólares. Vendas comparáveis aumentar também 31% nas lojas e os lucros aumentar 23 vezes, ou visto bem para 187.9 milhões de dólares. É absolutamente inacreditável, mas lembrar também que desde 2020 foi um ano excepcional e houve pequenos períodos em que as cadeias de restauração tiveram completamente fechadas, ok? Coca-Cola, com volume de vendas aumentarem 18%, receitas trimestrais aumentarem 42% para 10 bilhões de dólares, lucros por ação a nos 61 cêntimos, o que é um aumento de 48% face ao ano passado, bons números aqui também na Coca-Cola. Agora, no consumo discricionário, tivemos aqui Unilever, receitas praticamente iguais ao segundo trimestre do ano passado, com lucro de 4% para 3.4 bilhões de euros, e a Kimberly Clark, uma concorrente da Unilever, a apresentar receitas trimestrais de 4.7 bilhões de dólares, que é um aumento de apenas 2% face ao ano passado, mas já o lucro diminuiu 41% face ao ano passado para 404 milhões de dólares, ok? Isto devido sobretudo a um aumento dos custos do, dos itens vendidos, por isso tem-se notado a inflação também em algumas destas empresas, ok? Pois, passando aqui um bocadinho agora para uh, o industrial mais propriamente dito, tivemos aqui a União Pacific na, na parte da ferrovia, a gigante da ferrovia, apresentar receitas de 5,5 bilhões de dólares, um aumento de 30% face ao ano passado, lucros nos 1,8 bilhões de dólares, o que é um aumento de 59% face ao ano anterior. Okay? E ainda aumentou o seu dividendo em 10% e referiu que vai aumentar muito mais o ritmo de recompra de ações. Por isso, uma empresa que, apesar de muito intensivo do ponto de vista de capital, com muitos ativos físicos, Está tudo, vai crescendo, devagar, devagarinho, mas vai crescendo e vai fazendo o seu caminho. Depois tivemos a Anywell com ordens a aumentar 20%, vendas 18% de aumento para os 8.8 bilhões de dólares, lucros por ação nos 2 dólares de 2 cêntimos representam um aumento de 60% face a 2020. Free cash flow nos 1.4 bilhões de dólares, o que também representa um aumento de 17%. A Whirlpool, conhecida pelas máquinas de lavar e outros eletrodomésticos, vendas trimestrais de 5.3 bilhões de dólares, um aumento de 31.7%, com todas as geografias, excepto onde aqui é a Ásia, aumentar as suas vendas, a percentagem das suas vendas em dois dígitos, ok? Sempre mais de 10%. Depois tivemos também lucro por ação nos 6.64 dólares, o que é um aumento de 220.8% face ao ano passado, Ok? E por último, tivemos aqui a grande construtora de casas e de aquisição de propriedade, e construção de casas também, Dear Orton, em que tem um aumento de 22% em casas construídas durante o segundo trimestre, para as 21,588 mil nos Estados Unidos, com receitas com as vendas de casas e propriedades a vir nos 7 bilhões de dólares, o que é um aumento de 35% face a aquilo que nós vimos em 2020. Já os lucros aumentaram 76% para os 1.45 bilhões de dólares. Uma... E já agora, margem bruta com a venda das casas veio nos 25.9%, o que é um recorde absoluto para a empresa. Uma empresa muito interessante que eu vou começar a acompanhar mais de perto porque é líder nacional nos Estados Unidos na construção de casas e está a apresentar cada vez melhores resultados, ok? Por esta semana é tudo. Como vê, já falta um bocado do ar. Por isso, uma vez mais, tudo o que te peço, depois de todo este trabalho que eu tive ao longo da semana reunir todos estes dados, tudo o que te peço é o teu super like, deixa esse botão bem azul, bem azul escuro, ok? Que é para me dar energia para fazer a próxima semana lucrativa, que vai ser a semana lucrativa número 30, ok? Vemos-nos então no próximo episódio, até lá, excelente semana lucrativa e fica bem. Tchau, tchau!